Olá, neste vídeo eu estou vocês como fazer um sistema de boss aqui no Roblox. Basicamente uma batalha em que o boss, ou o chefão, tem vários poderes. Como este ataque aqui, em que plataformas aparecem e a lava sobe tentando matar o jogador. E o jogador tem que enfrentar este boss com uma espada. E à medida que ele vai danificando o boss, ele vai ganhando mais dinheiro. O boss tem muitos ataques com a possibilidade de adicionar mais. Além disso, ele é todo personalizado. E aí, quer aprender esse sistema? Assiste o vídeo até o final e se gostar, não se esqueça de curtir de lo pois isso ajuda bastante. Então, solta a intro... <fídeos> Então, a primeira coisa que você deve fazer é acessar o link que está na descrição do vídeo. Ele levará você para esta página em que você encontrará o modelo que nós utilizaremos nesse vídeo. Clique em Obter. Clique em Obter agora. E então, o modelo vai para o seu inventário do Roblox Studio. No Roblox Studio, vá na caixa de ferramentas que fica no lado esquerdo da tela e acesse o seu inventário. E então, o modelo que nós pegamos. Aparecerá aqui Clique nele E esta tela então pode aparecer Clique em ok E o sistema já estará no nosso jogo Mas ele estará todo agrupado Abra ele e arraste cada grupo Para a categoria com seu respectivo nome Por exemplo Arraste o grupo replicated storage Para a categoria chamada replicated storage Clique com o botão direito E desagrupe o grupo Então faça a mesma coisa com os outros grupos Após isso devemos saber que o sistema é dividido em arenas e bosses Cada boss é invocado em sua respectiva arena O vem com a primeira arena padrão Que pode ser acessada em Workspace Na pasta Arenas E em Arena 1 Caso você deseje alterá-la Basta deletar a pasta Construção as outras coisas são importantes A pasta Movimento da Arena A pasta Movimento da Arena É composta por blocos invisíveis Por quais o boss andará aleatoriamente. Já a pasta plataformas é composta por plataformas que sobem quando o ataque lava é realizado pelo boss. É de extrema importância a configuração dessas pastas ao modificar a arena. Além disso, há um valor espera para a batalha que é o tempo em minutos para o início de outra batalha após o término de uma batalha. O bloco base deve ser mantido sendo o piso da Arena. E por último, mas não menos importante, temos o bloco tempo, que é onde a contagem para a próxima batalha ocorre. Com a configuração da arena feita, devemos configurar o boss, que pode ser acessado no replicator de storage na pasta bosses. Nela encontraremos o boss um, que é a base para todos os bosses que deseja fazer. Nele abra a pasta config e nela haverá diversas configurações para o boss. O valor arena deve ser o mesmo nome da arena na workspace, neste caso arena 1, o valor cor barra de vida deve ser a cor da vida do boss que aparece em cima da tela o valor espera para o ataque deve ser aberta e nele haverá os valores max e min que representam o tempo máximo e o tempo mínimo em que o boss deve esperar para realizar outro ataque, já o valor nome deve ser o nome do boss que aparece em cima da tela o valor recompensa total deve ser a quantidade de moedas dada como recompensa pela morte do boss. Ela é repartida com os jogador de acordo com a quantidade de dano causada. E abrindo este mesmo valor, encontramos o valor moeda em que você deve inserir o nome da moeda que será dada ao jogador na recompensa. O valor tamanho deve ser o tamanho do boss. Lembre-se de nunca alterar o tamanho do boss pela ferramenta dimensionar, pois isso pode acabar ocorrendo bugs. E por último o valor vida total que deve ser a vida total do boss, antes, de, antes dele sofrer dano, configurando o básico do boss chegou a hora de configurar seus ataques, abra a pasta ataques e nela haverá todos os ataques do boss, abrindo cada pasta podemos ver valores que podem ser alterados para personalizar os ataques, como o valor dano que representa a quantidade de dano causado em cada ataque, juntamente a algumas outras opções que eu não vou me aprofundar para o vídeo longo não ficar Para saber o que cada uma faz Basta ler seu nome Para criar outro ataque Basta criar um folder na pasta de ataques E colocar o nome do ataque Lembrando que não pode ter espaço nem assentos, Pois usaremos no script E para configurar o que o ataque vai fazer Basta sair na pasta scripts Abrir o script selecionar ataque E ir no module script ataques. E aqui haverá um modelo pré-pronto Para o seu ataque Basta inserir o nome dele na função e começar a escrever o código por trás dele Lembrando que para facilitar temos os parâmetros boss e alvos Que representam o boss e os personagens que estão dentro da arena respectivamente Terminando as configurações técnicas Podemos personalizar a estética do nosso boss Para isso vamos arrastá-lo para o workspace para ele ficar visível E então veremos que ele é um personagem normal comum do Roblox Mas podemos adicionar acessórios, roupas e até mesmo nele. Para facilitar o processo eu criei um plugin que estará na descrição do vídeo. Para instalá-lo basta clicar em instalar. Após a instalação, na aba plugins aparecerá o ícone do plugin. Para usá-lo basta selecionar o boss e clicar em seu ícone. Então uma tela em que podemos inserir o id de um item do catálogo aparecerá. Inserindo um id válido fará com que o item apareça no boss. Por exemplo, vou copiar os números do link da coroa de dominó, e aqui na tela apertarei CTRL V para colar o ID. e então ao apertar a tecla ENTER, o item aparecerá no boss, e caso deseje remover o item, basta clicar no X na área de itens equipados, isso vale para acessórios, cabelos, roupas, postos e todos os itens do catálogo, para fechar a tela, basta apertar no ícone de X ou deselecionar o boss. Ah, não se esqueça de arrastá-lo novamente para a pasta bosses. Agora só falta a configuração da espada que usaremos para matar o boss. Para isso vá no Starter Pack e localize a espada boss. Ela é uma espada especial que registra os danos causados no boss. Abrindo ela poderemos ver os valores dano e cooldown. O valor dano é o dano que ela causará ao boss em cada ataque E o valor cooldown é o tempo de espera após um ataque Para conseguir atacar novamente Após o término dessas configurações O nosso sistema já deve estar funcionando Gente, já estou aqui no jogo Como vocês podem ver, o boss está aqui atrás de mim e eu tenho uma espada aqui no meu inventário. Então chegando perto da área, podemos ver que já aparece a barra de vida. Aí, ele já me atacou aqui, botou um espinho no chão, quase me metade da minha vida. E ela tá com a aparência que nós definimos, ele acaba de dar um pulo e me arremessou pra longe. Apareceu que o ataque do laser, bora pular os lasers aqui, galerinha. Gente, como vocês podem ver, agora tá com o ataque, tá com o ataque da lava, subir subi as plataformas e a lava vai começar a subir. Se a gente tocar nela, a gente morre. E também temos o ataque de bola de fogo, que é uma bola de fogo que vai em nossa direção. Tô quase terminando de matar o boss e quando a gente matar o boss, após 5 segundos, ele vai sumir e nós iremos ganhar a recompensa que nós definimos. Começará a contagem regressiva para a próxima batalha. Enfim, gente, este foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curti-lo e se inscreva no canal porque isso ajuda bastante. E compartilhe com seus amigos para mais pessoas fazerem parte dessa comunidade de Roblox Estúdio Incrível. Vendo nesta, valeu, falows e tchau!